Palavras para quê? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Vamos ao que interessa. Mas tenho reparado que ultimamente, tanto a Banggood como o Gearbest, todos os produtos que já têm algum valor e não têm tomada europeia, envia um adaptador gratuitamente. Ora, tirando isso, aqui o meu Yashini EV800, já estou à espera dele há algum tempo. Ora, isto que tem 40 canais, tem a de 5 e que traz uma bateria de 2000 mAh. E nas ca... a caixa com alguns danos, a gente sabe como é que é o transporte de... destes produtos. É a pasada, para dentro do avião e isto que cá ter. Ora, aqui atrás está a falar as frequências que tem. E agora vamos ver o que é que tem cá dentro. Ora, vamos ver o que é que tem dentro da caixa. Tirando aqui o adaptador, que é abrindo. Vem é aqui com o manual. Com muita instrução. Express enciclopédia completa. Agora um paninho para limpar a lenta. Aqui vem um saco. Um saco para guardar os óculos. Ou para ir à praia. Ora, vem aqui mais os cabos que a gente precisa para fazer as ligações. E a antena. Vamos aqui a antena. Aqui o cabo que é para receber imagem de um outro produto um cabo USB olhando para isto é, isto são cabos para carregar os óculos aqui se a gente quiser carregar uma bateria lipo e aqui para ligar ali ao carregador está aqui dentro Ora, o carregador é 2A. Veja aqui com o nosso adaptador, fica aqui um show. Agora, aqui dentro do saco, que temos para a praia para não entrar a água. Aqui vem os óculos. Ao lado Dentro da caixa não vem mais nada. Ora, pondo aqui o manual que a gente não precisa. Aqui o guardanapo. Isto. O nicho. guardas guarda-se. Já falta aqui a esponjinha. Isto fica guardado ali no armário. Para não apanhar pó. Para pôr às costas. E vai ele lançado. Agora foram brincadeiras. Os óculos ah, eu gosto desta cor mate. Parece borracha. Esqueço este acabamento um acabamento suave ao toque. Aqui em cima são os menus. Procurar automático Isto é a luzinha a indicar como é que está a bateria Para ligar e desligar Procurar o canal Procurar a banda O menu A banda e o canal Eu não estou a entender porque é que o... Aqui nesta zona temos um CH mais Uma banda mais Um CH mais E uma banda mais ainda vou descobrir se isto é algum erro aqui é a zona de, da nossa antena Tenho Aqui que para ajustar isto é elástico aqui as fivelas são elásticas e podemos ajustar aqui na zona do que encosta na cara Tem tipo uma esponja é uma coisa boa, aqui a zona do nariz, visto lá o nariz vai estar todo cá fora para não embaciar tanto os óculos. Ora vamos ligar Pronto. e temos um ecrã a funcionar. Vou buscar aqui o meu QX80 que a câmera é de 520 linhas, Pá, visto assim parece-me ter boa imagem e também estamos a falar de um ecrã de 5 polegadas com resolução de 800 por 480, quando depois tem uma lente, é que isto tem mais assim de características. Aqui a fazer o teste a ver se há Algum desfazamento de uma imagem para a outra. De uma imagem. Há óculos mais baratos. Muito mais em conta. Mas eu escolhi este por uma particularidade. Que é... Temos os nossos óculos. eles poderem fazer isto. Não precisamos só dos óculos. Como veem aqui, aqui a lenta. Como podem ver estes óculos trazem este suporte que é para pôrmos num tripé quando estamos a filmar exemplo, quando eu for filmar com o meu 450 ele, e como ele não é FPV vai andar com a Xiaomi e a Xiaomi vai ter uma transmissora que vai depois enviar aqui para o rádio para ele saber o que é que eu estou a filmar tanto isso, estou a pôr no tripé, como estou a controlar o que o meu drone está a filmar. Puxando a câmera para cima ou para baixo. E consigo controlar o que está à minha volta, sem estar a usar os óculos. Isto visto do lado, não vê uma coisa assim, que ainda não o fixei. Nem vou fixar para já, só quando começar a funcionar com ele a 100%. E visto assim de frente, estou a ter total controlo no meu Fly Sky e estar a ver o que estou a filmar e quem diz filmar mesmo a fazer um, FPV mas também comprei aquele kit e em vez de ser para isto também posso usar o telemóvel aqui o sistema vou usar o telemóvel e ele vai estar aqui a fazer scan Não nos encontrou ali em cima temos a rede que está e o canal e deste lado a bateria. Estou a gostar dos óculos. deixa ter aqui um pequeno encaixe. É fácil de encaixar. Pronto, e assim voltamos a ter uns óculos FPV que tem muito boa qualidade. Ou então um monitor especificações aqui dos óculos um iacine EV800 com uma tela de 5 polegadas onde tem a resolução eh, de 800 por 480 tem uma bateria de 2000mAh pode ser carregada entre 5 a 12V de baterias de 2S e 3S por isso é que existe este cabo pesa 350 gramas mais ou menos os óculos, já com a bateria incorporada lá dentro. Ora, visto aqui de cima procurar automático, indicador da bateria, para ligar e desligar, procurar os canais e as bandas, os menus, estes, estes dois botões aqui, ainda não sei bem, tenho que ir ver. Aqui é para ligarmos os nossos fones de ouvido porque aqui os nossos óculos captam imagem e som bem está, naquele modo de fritar batatas. Eu vou tentar passar aqui ao pé do, do sítio do som para o menino fritar batata. Deste lado é onde a gente carrega. Bom, podemos carregar assim. Digamos aqui uma bateria 2S. Tranquilo onde ligamos o cargador tranquilo o que é que a gente tem mais aqui dentro? se ficamos a carregar encontramos aqui o botão de menu onde podemos, onde podemos alterar as configurações aqui o brilho, contraste, a cor o volume dos fones aqui é o modelo a linguagem que a gente pode usar podemos usar em chinês, em mandarim desligaram, estragado no botão para desligar, ele desliga. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam no canal, façam like se gostaram, façam dislike se não gostaram, comentem, ponham as vossas dúvidas, no que eu puder ajudar, estou cá para isso, para partilhar conhecimento e até já.